O nosso primeiro vídeo foi registrado por Matheus do canal Mateus Vlogs. Na ocasião, ele se dirigiu a uma casa abandonada no meio da roça aonde mora. Ao chegar lá, ele descobriu que a casa não estava bem abandonada, pois havia uma pessoa lá dentro. Nas imagens vemos alguém ou alguma coisa toda de preto e com uma máscara assustadora com aparência metade homem, metade carneiro. O explorador o chama pelo vulgo criatura. Na sua opinião, o que seria esta coisa? O que há por trás daquela máscara? Seria um bruxo? Um membro de alguma seita? Um satanista? Ou uma criatura demoníaca que habita naquela casa? Deixe a sua opinião nos comentários. O banheiro mais assustador que já se teve notícia. Nas privadas existem sensores que sempre que você senta sobre uma delas, é enviado um sinal para um bonecão muito feio logo à frente que vai se aproximando de você até beijar seu joelho. <risos> Eu não noto A criatura metade homem, metade cachorro foi filmada na África e deixou muitos moradores locais apavorados. Nas imagens vemos o que seria um homem que anda sobre os quatro membros como um animal selvagem. Muitos internautas temem que seja um sétimo filho, ou seja, aquele que tem tendências de se transformar em lobisomem. Na sua opinião, seria ele um híbrido em transformação? Apenas alguém brincando ou uma pessoa com algum tipo de deficiência? Que temos mais um vídeo gravado pelo canal Seror na Floresta Amaldiçoada da Indonésia. Na ocasião, ele se dirigiu até o local para prestar culto e entregar uma oferta a um demônio que cuida da floresta, demônio este que tem por nome Sadatakala. Na oferenda havia algumas velas e bananas, e lá foi ele invocar o demônio para que o mesmo viesse pessoalmente e sentasse bem do seu lado para se alimentar. E finalmente ele apareceu. Nas imagens vemos uma criatura cavernosa com a boca totalmente desfigurada, com as vísceras saindo para fora. Ah. E ao que tudo indica, ela não se agradou daquela oferenda. Furiosa, destruiu tudo. Depois deste evento, este jovem nunca mais foi encontrado. Apenas o seu celular com essas imagens. A família está na esperança de encontrar pelo menos um pedaço de seu corpo ou de seus órgãos para fazer o sepultamento. O nosso próximo vídeo foi registrado por Erhabi Cosmeya. Como de costume, lá foi ele explorar mais uma das milhares casas abandonadas na Síria. Casas essas que em sua maioria são dominadas por terríveis espíritos malignos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Você acredita na existência de duendes? Então, se prepare, pois após este vídeo, você poderá mudar de ideia. Imagens registradas em país árabe mostram um pequeno humanoide do tamanho da palma da mão de um homem interagindo com humanos. Atente-se aos seus movimentos, repare o quão natural são. É um duende muito assustador, bem obscuro e cabeludo. Quando um homem tira o humanoide da caixa e o aproxima da câmera, vemos detalhes de sua perna que parece muito real, como uma perna humana. Seria isso realmente um duende? Neste vídeo vemos as melhores e mais eletrizantes atrações da convenção de Halloween dos Estados Unidos com animatrônicos assustadores maquiagens realistas, fantasias, adereços, efeitos visuais, máscaras e muito mais da feira comercial Transworld Re. Este é aquele tipo de cenário que daria um excelente filme de terror, onde o um grupo de amigos seriam esquecidos trancados dentro deste prédio, onde descobririam da pior forma o lado sombrio dessas atrações. Nosso próximo vídeo vemos imagens capturadas por câmeras de segurança de uma rua no Paraguai. Aqui vemos um homem andando de uma forma estranha, como se estivesse muito ferido. Logo atrás, uma criatura bizarra vem andando pela calçada. Parece um enorme ser reptiliano de quase dois metros. O vídeo parece ser muito real e é difícil encontrar qualquer vestígio de edição. Na sua opinião, este vídeo é real ou falso? O que seria esta criatura? De onde ela veio? Será que existem mais? Há relatos de que este vídeo foi extraído da Deep Web. Nas imagens vemos um homem que, pelo que me parece, é metade homem e metade cabra. Repare só os seus pés. Sim, é muito assustador e parecido com um pé de cabra. A criatura lembra uma das entidades do panteão de deuses da mitologia grega conhecida como Pan, criatura cuja fisionomia também é associada ao demônio. Um homem ainda faz umas danças bizarras bem características de vídeos da Deep Web. Na sua opinião, seria ele uma criatura demoníaca? Bom, certamente é apenas um homem deficiente se divertindo. O nosso último vídeo foi registrado por uma família que retornava de um shopping em um arro, Estados Unidos. No meio do caminho, de volta para casa, eles se depararam com uma figura assustadora que parecia alguém que estava brincando. Era uma pessoa com uma fantasia estranha de uma menina com olhos esbugalhados. Achando que não era nada demais, eles abriram a janela do carro. Foi nesta hora que o maníaco não perdeu tempo e avançou sobre a família. Eles escaparam. Porém, mais tarde descobriram que anteriormente ele havia esfaqueado duas pessoas em dois carros diferentes que ele havia parado na rua. E você, o que faria se visse alguém fantasiado desta forma cruzando seu caminho? Se você gostou deste compilado já vai deixando seu joinha e se não for inscrito inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas novidades.